Olá, meu nome é Leandro e hoje eu tô aqui com o um tema voltado para os homens em relação a vocês mulheres. A maioria de vocês mulheres já ouviu falar que homens sabem tudo sobre mulheres. Isso é uma mera mentira, porque a nossa masculinidade não deixa a gente saber tudo sobre mulheres. Tendo em vista isso, eu pedi para colegas de WhatsApp e de Facebook listarem as 10 coisas... Que todo homem deveria saber sobre mulheres. E partindo do princípio, mulheres adoram que homem se cuide. Todo homem deveria se cuidar, cuidar do corpo e, e, ser, e ser intelectual. Mas alguns homens exageram quando vão para academia e querem chamar atenção sendo bombadões, marombados. E as mulheres não gostam de marombados. Segundo elas, isso caracteriza a falta de masculinidade. Então cuidado se você quer atrair mulheres. Mas se seu objetivo for fisiculturista, vai em frente. Mas se você é quer atrair mulheres, tome muito cuidado. Segundo erro que os homens cometem, que eu vejo muito, as mulheres reclamam também, é que quando um homem marca com uma mulher... Ele nunca pode se atrasar. Por favor, se tu marcou com uma mulher para um encontro, nunca se atrase. Se se atrasar, ligue. Diz assim, ó, oh, eu vou chegar por tal motivo atrasado. Tenha motivos. Senão, tu vai perder pontos com a mulher. Depois que tu saiu com a mulher e está conversando com a mulher, jamais. Jamais toque o tempo inteiro. Tem mulheres que gostam de ser tocadas, outras Gostam de ouvir palavras, outras gostam de ver. Então, essas mulheres precisam de atenção, esse tipo de mulher. cada mulher tem um tipo, sendo ela visual, sinestésica ou auditiva. Então, tome muito cuidado pra tocar uma mulher que não gosta de ser tocada. Isso faz você um chato. Porque mulher não é touch Para ficar tocando o tempo inteiro. Outro erro comum durante um primeiro encontro é que a maioria dos homens falam tudo da vida deles. E isso é totalmente desatraente. Deve-se manter o mistério. deve ser misterioso com a mulher. E não falar tudo sobre tua vida num primeiro encontro. Isso vai assustar a garota. Provavelmente. Tem que ser mais suave. Toda mulher gosta de elogio. Mas se tu exagerar no elogio. Tu vai assustar a mulher. Então tome muito cuidado na hora de fazer um elogio. Tem elogios... É, da maneira certa e elogio da maneira errada E nunca, nunca dê elogio bajulando a mulher Isso é chato Durante uma conversa a mulher sempre vai ter razão Não importa o que você estiver conversando Ela sempre vai ter a razão Mas se tu concordar com tudo que a mulher diz Isso vai te tornar um sem graça Então tu tem que ter a tua opinião também Mas respeita a opinião dela às vezes quando tu leva um não de uma de uma mulher ou de uma garota, às vezes isso é somente um não. Não tem talvez um meio, é um não mesmo e tu tem que saber quando é esse não. Por isso é muito importante homens estudarem a linguagem corporal. A maioria não acredita em linguagem corporal, eu acredito em linguagem corporal. Porque tu não tem que entender uma mulher, tu tem que olhar os sinais do corpo de uma mulher e... Às vezes, um não um é só um não Ela não tá interessada em ti Não é porque ela é simpática Que ela tá afim de você Eu já ouvi diversas vezes um amigo falar A dela ela tá afim de mim? Ela conversou comigo direto? Ela tá sendo legal comigo? Ela só tá sendo assim por educação Tu não pode generalizar uma coisa Se a guria tá te dando atenção Ela tá afim de ti Ou vai pra cama contigo Isso depende muito Por isso que eu disse antes estude linguagem corporal, assim você vai saber tudo outro erro que os homens cometem demais é que durante a conquista eles vão lá, conquistam a mulher, agradam a mulher quando estão namorando parece que isso acaba, entendeu, e uma mulher adora ser conquistada diariamente todos os dias, não é porque tu já conquistou a mulher que tu não precisa conquistar de novo tem que conquistar diariamente a mulher tem que fazer ela se sentir especial e muitos homens deixam de canto aí, aí vem outro e conquista a tua garota e pega a tua garota. Aí tu vai achar ruim, mas a culpa é tua A culpa foi sua, seu imbecil, de deixar a garota num canto sozinha, enquanto você vai se divertir. Então fique ligado, conquiste ela diariamente. M muitos homens acreditam o seguinte, ah, a mulher não gosta de sexo, não sei o que... Mulher adora sexo, então eu não tô dizendo para tirar isso as mulheres porque elas adoram sexo, não é isso, mulheres gostam, mas não precisam ser estupradas, quem estupra é criminoso e a gente não quer isso, a gente tem que tratar uma mulher com o devido respeito. Só tô dizendo pra te caprichar na hora H, os homens só pensam em guardar o, o caminhãozinho deles na garagem, Eu não é mesmo assim, tu tem que pensar nas preliminares. Se você abusar das preliminares, você será bem recompensado e, e as coisas vão fluir, o negócio vai esquentar. Ao invés de usar a boca para falar mal dos outros, utilize sua boca para dar prazer para outra mulher, para as mulheres e tal. Assim todo mundo sai feliz. Use a boca, use a língua. Seja inovador com uma guria. Então era isso que eu queria dizer, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aí, curte aí, compartilha, se inscreve no canal que é muito importante para você receber vídeos novos do canal. Deixe nos comentários, vocês meninas, o que, que faltou? O que, que faltou para vocês? nessas 10 coisas, deixe no nos comentários aqui embaixo que vai ser muito legal saber, sigam me nas redes sociais também, então é isso pessoal, espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo.